Vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Irmãos, antes de começarmos uh, este, este devocional, queria convidar o meu irmão a se inscrever no nosso canal, para que sempre que colocarmos um vídeo novo, o, o YouTube possa então lhe notificar dos vídeos novos que colocarmos aqui no canal. Vamos lá, igreja, se alguém ou qualquer um no púlpito, na igreja, né, no altar, olhar para você e sugerir que de alguma forma você não foi perdoado ou e que tal te dizer que Deus está irado ou zangado com você, essa pessoa não está a falar ou, ou nem está a pregar a verdade da palavra de Deus, do evangelho. Eles se esqueceram daquilo que Paulo escreveu no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, onde diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, se você está em Cristo Jesus, não há mais condenação contra a sua pessoa. Por quê? Porque Cristo levou, carregou os seus pecados para que você fosse feita. Justo, justa ou oh, justiça de Deus em Cristo Jesus. A boa notícia do Evangelho é revelar o amor de Deus. E o amor de Deus é o Filho de Deus Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dEle. A prova desse amor é o Filho, Cristo. E, na verdade, você recebeu o Filho de Deus, que é a palavra de Deus, que é Cristo. Então, não há mais condenação para ti. Não aceite que alguém... Pegue a palavra de Deus de forma eh, distorcida ou fora do contexto para te condenar, para te acusar, para despertar consciência de pecado. Meu irmão e minha irmã desperta. Bem, não tema. Eu tenho boas notícias para você. Essas acusações não são de Deus, não vêm de Deus. Eu não me importo se a pessoa atrás do púlpito ou lá no, no altar, eh, tem um PHD em teologia e diz a você, assim diz o Senhor. Isso não significa nada, isso não quer dizer que ela ou ela está a falar a verdade da palavra de Deus, meu irmão. Verdade seja dita, eles realmente entristecem o Espírito Santo com este tipo de pregações que acusa, que desperta a consciência de pecado e mata a fé dos irmãos. Presta atenção, esse tipo de pregação que desperta a consciência do pecado que te acusa e que mata a tua fé, a tua esperança na obra de Cristo, entristece o Espírito Santo na vida deles meu irmão Apocalipse capítulo 12 no versículo 10, a palavra do Senhor diz assim, bem não tema a palavra de Deus diz assim então ouvi uma forte voz do seu que dizia, agora veio a salvação o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Meu irmão, o que te acusava Satanás diante de Deus foi lançado fora. Não pode, não deve mais te acusar nada do que você tenha feito no passado como pecado ou erro. Se, na verdade, você confessou os seus pecados a Deus, você entregou sua vida a Deus. Logo, o, o teu passado não te pode mais condenar. E alguém que venha com uma, com, uma, com, uma, com uma narrativa trazendo o teu passado para despertar uma consciência de, de, de pecado não está a pregar o evangelho de Cristo. Na verdade, não está a pregar o evangelho de Cristo. Como podemos dizer, como é que nós podemos dizer que que essas palavras uh, são verdadeiras ou que não são verdadeiras. Ou que elas não são de Deus. Por quê? Onde é que nós tiramos essa base? Porque o nosso pai, o teu pai, o meu pai, o nosso pai celestial, não faz você se sentir mal, meu irmão. Não faz você se sentir inferior ou condenado. Ele também não lhe diz que você ficou aquém do perdão e da salvação. Jesus... Não lança insultos contra você nem planta pensamentos de condenação em sua cabeça. Longe disso, meu irmão. Ele mesmo disse em João capítulo 16, no versículo 8 e no versículo 10. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creio em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis. Mas, se você ler com atenção, o Espírito Santo tem duas funções aqui neste versículo. A primeira função do Espírito Santo é, te, é convencer o mundo do pecado. O mundo são aqueles que não creem em Deus. O Espírito Santo vai convencendo essas pessoas até crerem em Deus, em Cristo Jesus, o filho de Deus. Estes é que são o mundo, a quem o Espírito Santo convence, porque eles não acreditam em Jesus Cristo. A segunda função, o Espírito Santo também convence da justiça. Quem são os justos? Tu e eu, meu irmão. Nós que recebemos Cristo como Senhor e Salvador, fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. O Espírito Santo, então, nos convence da justiça. O que é que significa convencer da justiça? O Espírito Santo te convence e me convence que agora já não há mais pecado em nós, porque Cristo levou os nossos pecados e que agora nós não somos mais bastardos. Nós não somos mais qualquer um, nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso pai, nós somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo te convence da justiça. Deus fez justiça, te fez filho. Deus te fez o teu pai e, e, te, e te tornou filho dele. Isso aqui é a justiça de Deus, sem pecado, sem culpa, sem condenação nenhuma. Então, o Espírito Santo te convence até você crer. Este é o segundo ponto. As pessoas que já foram salvas por Jesus Cristo é que são convencidas da justiça. Ele, o Espírito Santo, não convence esse grupo dos crentes em Jesus Cristo do pecado. Porque o Espírito Santo já fez isso quando te converteu. Já te convenceu do pecado. Você agora já crê em Deus. Então, ele não volta mais a te convencer do pecado. Porque o pecado é quando a pessoa não crê em Jesus. Você já crê em Jesus. Logo, já não há pecado em ti. Há pecado naqueles que não crêem em Jesus como filho de Deus, como salvador. Então, o Espírito Santo convence essas pessoas do pecado. Não é o teu caso, meu irmão, não é o meu caso, não é o nosso caso, graças a Deus, porque já fez isso antes, mas convence os crentes da justiça de Deus. Por quê? Porque eu vou para o meu pai e vocês não me verão mais fisicamente, agora vocês vão me ver no espírito dentro de vocês, é isso que Jesus está dizendo dizer aqui. Veja, precisamos ser convencidos de que temos uma posição correta diante do de Deus, Pai, por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Já temos plena consciência do pecado, não precisamos ser lembrados disso, não é assim com o mundo. Os incrédulos, ou aqueles que não creem em Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que não creem em Deus, eles não são tão conscientes do seu pecado, eles não têm consciência do pecado deles. Eles não creem em Deus, eles não creem no pecado. Então, eles, por isso, o Espírito Santo tem que lhes convencer do pecado. Eles são, em geral, incapazes de reconhecê-lo. E podem até acreditar que foi coisa, ou, ou seja, que tal coisa não existe. ou Que o pecado não existe, que Deus não existe. Então, o Espírito Santo lhes convence do pecado. Mas a ti e a mim já nos convenceu, agora nos convence da justiça. Que você e eu somos puros aos olhos do Pai, sem condenação, sem culpa, sem mancha, sem nada que nos possa comprometer. Então, agarre-se na justiça de Deus, que é Cristo, viva a vida de Deus, que é Cristo dentro de você e seja feliz com aquilo que Deus já te deu através do Filho dela, amado Jesus Cristo. Ou seja, os crentes não precisam ser convencidos do pecado, mas porque Jesus não está mais presente fisicamente conosco, mas está espiritualmente, conosco está dentro de nós. Não podemos olhar em seus olhos e ver a nossa aceitação ali. Precisamos ser lembrados do que somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Jesus já não pôde mais aparecer fisicamente e nos lembrar que nós somos justos. Já fomos perdoados. Mas ele vem através do Espírito Santo dentro de nós e nos convence que nós já somos feitos justos diante de Deus. Deus já perdoou os nossos pecados de uma vez por todas. Passado. Presente e futuro. Viva essa justiça de Deus. Quando você olha para sua própria autossuficiência, pela, pela força do seu braço, isso é que, na verdade,. Uh, justiça própria, e justiça própria eu é o que Deus, Deus chama de anticristo, anticristo é, é, é tudo que é contrário a Cristo, é contra Cristo quem é Cristo? A palavra de Deus a palavra de Deus diz que já te fez justo em Cristo Jesus, pelas feridas de Jesus você já foi curado e que agora já não há condenação para você que está em Cristo Jesus. Alguém vem e diz que os pecados dos teus pais, os erros do passado que você cometeu, é que estão a te comprometer e vão te levar para o inferno. Você não está salvo. E esse tipo de pregação é que é o anticristo. Porque é contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo. E Cristo já te perdoou, carregou os teus pecados, as tuas doenças, as tuas enfermidades. E foi condenado eh, no seu lugar. Ou seja, aquela condenação lá na cruz era sua e minha mas Jesus assumiu, colocou o peito em frente e assumiu a nossa condenação, para que você e eu, nunca mais, a gente possa ser condenado. Então, viva a vida de Cristo. Shalom.